Como aumentar a sua autoestima e ser mais feliz? Você tem alguma ideia? Você sabia que a sua percepção sobre si mesma, a sua estima por si, está completamente associada à sua felicidade dentro do seu relacionamento amoroso? Não? Então fica aí que esse vídeo é para você. <risos> A sua autoestima, ela estando saudável ou não, ela vai influenciar completamente o seu relacionamento amoroso. Porque, se você lembra, você faz parte desse relacionamento. Então, tudo o que te compõe, tudo o que se passa dentro de você, vai refletir dentro do seu relacionamento. Por isso que a gente comenta muito que a forma como você está com você, o seu relacionamento consigo, é completamente proporcional ao seu relacionamento com o seu parceiro. Então, tudo começa aí em você. Se eu estou bem comigo, se ele está bem com ele, juntos vamos começar a cocriar um relacionamento que vai estar bem. Então a sua autoestima, a sua percepção sobre si mesmo, como você se estima, vai estar fazendo parte do seu relacionamento. Se você tem uma autoestima que não está saudável, ou seja, você se preocupa demais com o que os outros vão achar e pensar, os outros são mais importantes do que você se você se sente insegura o tempo todo, né, se você não consegue se sentir tranquila sendo você, se você não se acha bonita, se você não se acha boa o suficiente, se você não acha que você consegue, enfim. Mas antes eu quero te contar uma história da Maria, Maria, uma mulher que estava casada já fazia um tempo e o tempo todo ela ficava arrumando confusão com o marido dela sempre que eles saíam principalmente em festas. Festas era o lugar mais desafiante para Maria, porque normalmente as festas as mulheres se arrumavam bastante, passavam batom vermelho, salto alto, e sempre nas festas a Maria ficava implicando com o João. João, seu marido coitado, nem estava sabendo o que estava acontecendo e a Maria ficava implicando que ele estava olhando para as mulheres que ele estava olhando para aquela da saia mais curta que ele estava olhando para aquela do batom vermelho e principalmente que aquela mulher estava olhando para ele mas aqui o que a gente vai olhar é o quanto que uma coisa tão simples se está vendo troca de olhares ou não né independentemente, somos humanos e troca de olhares acontecem não quer dizer que João está querendo pegar fulana se a fulana quer pegar, é problema dela. Agora, se João tá querendo ou não pegar, isso vai ser conversado depois. Você conversa. Você sabe o homem que você tá se relacionando. Ou deveria saber. Tirando essa parte que a pessoa faz de propósito, tirando esse tipo de relação, esse tipo de homem que vai fazer isso de propósito, porque ele vai trair, porque ele quer sacanear, porque ele quer ficar de joguinho, porque ele quer lustrar o eguinho dele pra ficar se sentindo, o oh, cara, tirando esta pessoa, né, essa, esse ser imaturo, Vamos falar sobre o ser que não estava fazendo isso, tá? O homem não estava fazendo isso. Você, com a sua insegurança, com a sua baixa autoestima, se incomoda com outras mulheres bonitas. Né? Você se sente menor, pequena, sem ser de forma consciente. Porque quando essa situação vem, esse sentimento vem, né? essa, essa, essa emoção surge em você, não vem junto com com o script do porquê aquilo tá acontecendo, né? Isso tá acontecendo porque você tem baixa autoestima, você é insegura, não sei o quê, porque quando na sua infância, seria lindo se tivesse assim, né? Mas não vem. Só vem um monte de emoção que você não sabe lidar. Aí você começa a implicar com a coitada do João, que o João nem viu às vezes a mulher <risos> direito. Às vezes ele só tava olhando para aquela direção. Às vezes ele realmente olhou, mas olhou mas sem intenção nenhuma, porque você olha para as pessoas na rua, você olha para as pessoas nas festas, né? E aí você inventou uma verdade na sua cabeça ali, você inventou algo muito louco em você. Criou uma história, uma condição, uma situação. Exatamente. Então você vai precisar olhar para esses aspectos seus, para que você... E isso assim, a gente está falando sobre um detalhe, mas isso acontece em inúmeras situações. Né? Então aqui a gente vai falar muito sobre como você pode aumentar essa sua autoestima. Né? os pontos principais que você pode perceber e desenvolver e mergulhar aí em você seja você com você mesma seja você com cursos mentorias terapia fica a seu critério que para você fizer sentido tá bem perfeito então para que a gente perceba quais são as questões e quais são os indícios do porquê se gera baixa autoestima temos que compreender quais são os gatilhos e para que a gente entenda quais são os gatilhos, temos que perceber quais são as programações, o que está lá no nosso inconsciente que faz com que a gente se sinta inseguro, cheio de dúvidas, né? cheio de convicções que são negativas. Bom, para compreender isso, a gente tem que olhar para as nossas feridas. E as nossas feridas geralmente são geradas no momentos em que a gente viveu outras experiências na nossa vida, pode ter sido na infância, pode ter sido na adolescência, pode ter sido em outros relacionamentos, em que a gente notou que haviam situações onde a gente se percebia inseguro. E entender que essas programações, elas nada mais são do que né, reproduções. Se ainda existem comportamentos pautados em baixa autoestima, Significa que você continua reproduzindo isso diante de fatores que aconteceram antigamente, anteriormente. Então, perceber qual foi o momento em que você começou a se sentir com baixa autoestima fará toda a diferença para você aprender a ressignificar o famoso lamber as próprias feridas. Porque quando a gente se percebe no sentido de olhar para dentro, e saber porque que os gatilhos fora estão atrapalhando a gente, significa que a gente não vai culpar o outro, e sim a gente vai se perceber mais a fundo. Vou dar um exemplo mais significativo. Quando a Maria né, se sente magoada, quando a Maria se sente insegura, quando ela fala que o João está olhando para outra mulher, é exatamente porque a Maria está se comparando com a outra pessoa, né? ela está olhando para o João de uma forma onde ele acha que o João acha que a outra pessoa é melhor que a Maria. Então a gente tem que compreender o seguinte, é, quando existem esses tipos de mecanismos, ter uma percepção não só mental, né? mas uma percepção real. A gente sempre fala da questão de estar presente para aquele momento e é exatamente isso. Quando a gente percebe que toda a nossa insegurança está pautada em coisas que estão guardadas dentro da gente, obrigatoriamente a gente se coloca no lugar de compreender o seguinte Opa, pera aí, isso é algo que eu não resolvi dentro de mim ainda e novamente isso está se repetindo. Então, como eu disse, quando a Maria olha para outra mulher e se sente insegura ou sente raiva. Significa que ela está colocando a outra pessoa como melhor, mais do que ela. Quando ela percebe, né, ela acha que o João está olhando para a outra mulher, ela se vê como inferior, porque o companheiro dela está desejando a outra mulher, mesmo que isso não esteja acontecendo. É um processo que está acontecendo internamente dentro dela, porque é, faltam elementos para ela de... se reconhecer exatamente, como mulherão que ela é perfeito é mais fácil acaba sendo mais fácil quando a pessoa está com baixa autoestima de ela validar questões externas do que ela validar questões internas como a Marina disse reconhecer-se reconhecer quais são as, os atributos dela reconhecer quais são os valores dela reconhecer quais são as qualidades intrínsecas que ela tem é e principalmente essa questão que o Everton falou sobre os pensamentos que ficam pairando Maria Maria fica o tempo todo achando, acreditando que esta realidade que está acontecendo dentro dela é real. Ela fica alimentando essas neuroses, essas amebas da cabeça dela, porque ela fica dando voz para isso. Ela o tempo todo tá acreditando que essa realidade é real, quando na verdade ela nem sabe. É uma ilusão. É uma ilusão. E assim, isso acontece com uma mulher mais bonita, isso acontece num lugar onde ela acha que João é lindo demais pra ela. Então, se ela tem uma sensação, por exemplo, de que o João é muito bonito, é muito inteligente, é muito rico, é muito partidão, é muito alguma coisa, ela se vê pequena, João é grande. Então, por isso, ela não é merecedora do João e o tempo todo, ela tá se questionando se ela merece aquele cara. É, também pode acontecer em outras coisas, não só o relacionamento amoroso, você acreditar que você não merece aquele, aquele, aquele cargo, aquele emprego, você não merece uma situação que aconteceu na sua vida, o tempo todo você está com essa sensação de você é pouco, de que você não é bom o suficiente, de que você poderia ser mais, de que todo mundo, que tudo aquilo é mais ou melhor do que você. E dependendo do grau de baixa autoestima que você tem, isso vai ser grande ou vai ser ok, pequenininho. Né? Essas, essas insegurançazinhas são naturais, inhas, essas grandes que acabam com o seu relacionamento, dão brigas homéricas, tira o teu marido de uma festa, né? quantas pessoas a gente conhece, que aconteceu há pouco tempo, que a mulher implicou inclusive com amigas de uma amiga nossa, e essas amigas eram nitidamente, banderosamente homossexuais, essa amiga nossa implicou com o marido dela, tirou ele da festa porque ela estava com ciúme das mulheres, das amigas de uma amiga nossa, mas todas elas eram homossexuais, e elas deixavam isso claro no que elas estavam falando, que elas gostavam de mulher, então assim, quem deveria ter tirado da festa era o marido dela, né esse marido nossa amiga tinha que, na obviedade lógica, ele tinha que ter tirado ela da festa, porque ela estava correndo o perigo de ser chavecada, não ele. Elas não nem aí para ele. Então você entende que uma realidade é na cabeça dessa amiga nossa? Essa nossa amiga estava acreditando que para que aquelas mulheres na percepção dela eram bonitas, na nossa percepção não eram bonitas, mas na dela era, era um perigo, tirou o marido da festa. E a gente precisa compreender o seguinte, se a pessoa se sente insegura, significa que nas relações ela sente que ela precisa se defender, né? Hum. que todos estão contra ela, que o mundo conspira contra ela, quando estamos numa condição de baixa autoestima, entramos num mecanismo de defesa onde acreditamos que obrigatoriamente todos estão contra nós. Esse é um dos perigos. Por que, que eu estou falando sobre isso? Uma pessoa que quer olhar para essas questões da, da baixa autoestima de uma maneira mais significativa, primeiro precisa começar a reconhecer as facetas e os personagens que ela criou dentro dela mesma. Por exemplo, esse exemplo que a Alina deu agora, sobre essa nossa amiga, significa, e a gente conhece ela bem, significa que quando aparece em algumas situações, ativam algumas, alguns mecanismos de defesa dela e ela meio que veste um personagem. Né? Ela está toda sorridente na festa e de repente né? encarna ali a pessoa que é a... A guerreira, de tipo, ninguém vai olhar para o meu marido, ninguém vai fazer isso com o meu amor. É o meu macho, tira os olhos, sirigaita. Exatamente. Então, assim, ela fecha a cara, né? Exatamente. Esse fecha é um mecanismo cara. de defesa do ego, porque quando a baixa autoestima né, ativa essas questões, né, ativa esses gatilhos, a pessoa ela começa a entrar num modo de se defender, e querer resolver aquilo quanto antes para não sentir mais aquelas sensações de insegurança. Né? Só que isso não faz com que a pessoa lide com o que está dentro dela. Então, como eu estava dizendo, uma das primeiras etapas para fazer com que a baixa autoestima seja revista é a percepção de si mesmo quanto a ter uma, uma profundidade de quem realmente se é. Vou dar um exemplo quanto a isso. Já vi várias vezes no consultório muitas pessoas dizerem Ah, eu sou, eu sou brava mesmo, eu sou irritada, eu sou uma pessoa que tem problemas em aceitar os outros. E aí é que está a questão. Quanto mais a gente reafirma todas essas questões, mais estamos causando em nós mesmos uma reafirmação a nível subconsciente de que somos aquilo que não gostamos. então da próxima vez que isso acontecer com você, entenda o seguinte, você não é, você está. Estamos né, sempre passando por situações onde condições acontecem e estamos inseridos nessas situações, não quer dizer que somos aquilo que pensamos. Então quando eu falo sobre essa questão de reconhecer as suas qualidades, é reconhecer as coisas boas que você tem, então ao invés de falar, ah, eu sou uma pessoa insegura, eu né, eu sou uma pessoa que se torna cada vez mais segura de si, né? muda essa convicção no sentido de como você se sente e isso passa a ser para você um fortalecimento referente a todas essas inseguranças, porque você passa a lidar com isso de uma maneira onde você compreende olha isso aqui tem a ver com coisas que aconteceram no passado e eu não soube lidar com isso mas agora eu tenho maturidade para lidar com isso porque eu mudei a minha forma de pensar. Outra coisa muito importante é o autocuidado. Né? A Maria só consegue realmente se apropriar de quem ela é quando ela mergulha em quem ela é. E ela vai cuidando de si mesma. Eu não tô falando aqui um autocuidado de fazer as unhas, passar maquiagem, arrumar o cabelo. Esse autocuidado é o básico, né? Você vai cuidar da sua aparência. Ele também é muito importante, mas não é sobre ele que eu tô falando. Eu tô falando sobre cuidar de si mesma, de se nutrir Nutrir quem você é, não só você fazer coisinhas gostosas que são muito importantes, se priorizar, se colocar como prioridade na sua vida, mas principalmente estar do seu lado, você parar de se criticar tanto, de se pesinhar tanto, você parar de ser tão machucável, tão sensível, no sentido de não que você não precise ter sensibilidade, não ser uma pessoa machucável, esse sensível que eu quis dizer. Porque o tempo todo você está preocupada com o que o outro vai pensar. A opinião do outro é sempre mais importante do que a sua, porque você não se reconhece. Porque você não cuida de você. Valida mais o outro do que as próprias convicções, é certo? Quando você está conversando com uma criança, por exemplo, aí a criança na escola, sei lá, seu filho, por exemplo. Aí na escola falam pra ele que ele é gordo. E ele é gordinho. O que, que você vai falar pra essa criança? Ah, não liga, não tem nada a ver com isso. Ah, aquela criança... Você vai falar alguma coisa pra desvalidar, ensinar o seu filho, ou ensinar essa criança a desvalidar a opinião do outro. Alguma coisa você vai falar pra essa criança poder se apropriar de quem ela é. Por que, que você não faz isso com você? Se sua amiga vem falar com você, vem chorar com você, vem se desabafar com você, o tempo todo você fala, você traz ela para o centro dela, que é a sua função como amiga, centrar a sua amiga nela mesma, para ela se apropriar de quem ela é, para desvalidar o outro, né? as situações do outro, as questões que estão acontecendo. Para desvalidar o outro, por que com você você não faz isso? Você se machuca profundamente ali e você valida o que o outro está dizendo. Qual que é a coisa mais importante? Você estar ao seu lado. Ser a sua melhor amiga. Ser essa mãe que quer é com a criança. Ser aquela que vai validar o que você está sentindo, não importa o que seja. Se eu sinto raiva, por exemplo, de alguma coisa, eu não vou ficar contra a minha. Eu não deveria estar sentindo raiva, isso aqui tá errado. Eu vou aceitar a minha raiva, vou deixar ela passar. Ela passando, aí eu olho para a realidade como ela está. O que, que realmente aconteceu que me gerou aquela raiva? Aí eu vou olhar para a situação. Então, a grande convicção é né, o quanto nós podemos nos acolher. O acolhimento de si mesmo é extremamente importante. Porque se a gente esperar que o outro perceba isso na gente, vai demorar um tempo para isso acontecer. Talvez nem aconteça. Mas, se nós conseguimos né, nos acolher, se a gente consegue se perceber em relação, olha, como que eu vou me acalmar? Como que eu vou fazer com que tudo isso que eu esteja sentindo, eu possa, ao mesmo tempo, é, trazer um aspecto de mais calma, mais enraizamento para lidar com essas coisas? Porque a gente precisa compreender o seguinte, todos esses gatilhos, todas essas questões que acontecem, elas só se repetem porque a gente não lidou ainda. Quanto mais colocar para debaixo do tapete, mais essas situações vão aumentando e quanto mais as situações vão aumentando. É, as condições depois vão ficando piores. Por exemplo, né, a Maria e o João eles só foram embora da festa. Mas o que, que pode ficar maior? A Maria brigar com o João na festa, a Maria partir para cima da outra mulher, Ixi, né, a Maria tá ficar com ciúmes e, sei lá, brigar com todo mundo, culpar todo mundo. Então assim, quanto mais a gente demora para olhar para essas questões, mas os sintomas e os comportamentos quanto a isso vão ficando muito maiores. E essa questão de você não estar ao seu lado, de você não ficar a seu favor, te coloca no lugar de o tempo todo estar querendo que os outros fiquem ao seu lado, que os outros te deem valor, que os outros... É, nunca é de você para você mesmo. Então o que acontece? Você se torna uma mendiga emocional. No seu relacionamento, você virar uma pedinte, o tempo todo você está exigindo que o seu parceiro te dê afeto, te dê carinho, te dê atenção, reconheça o seu valor, porque você não faz isso com você mesmo. Ou seja, falta de amor próprio. Totalmente. Você passa a ser essa mendiga emocional que fica sempre sendo a cansativa. Você conseguiria ficar com alguém, com um cara o tempo todo que ele tá assim... Ai, amor, você acha que eu deveria colocar uma cueca preta ou uma cueca cinza hoje? Amor, você acha que eu deveria passar gel no cabelo ou pomada? Você me ama? Hoje você me ama? Ai, só hoje? Ai, amor, você hoje... O que, que a gente pode comer hoje? Você pode falar? Ai, amor, o que, que você é? Puta saco! Né? Uma pessoa que não tem iniciativa, uma pessoa que não tem escolha própria, uma pessoa que não é autônoma, né, uma pessoa que não é independente. A gente, nós mulheres, a gente odeia homem assim, por que que você é uma mulher assim? Da mesma forma que você não gosta de se relacionar assim, por que que você se comporta assim? Então tá na hora de você reassumir esse seu poder pessoal, né, as suas escolhas, a sua vontade, esse mulherão que você é e ficar ao seu lado, você é a primeira que tem que ficar ao seu lado. Não importa o que aconteça ao redor, você sempre tem que estar ao seu lado. Não importa se você faz coisas lindas, perfeitas ou erradas e ruins. Você precisa estar ao seu lado sempre. O que não quer dizer que você tem que concordar com as suas atitudes. Mas precisa estar ao seu lado. Você pode observar exatamente o que aconteceu ali, de tudo que você fez, deixou de fazer. Mas você é a primeira a estar ao seu lado. Então você precisa fazer isso para deixar de ser essa mendiga emocional e principalmente uma codependente. Perfeito! Quando nós percebemos a codependência entendemos o seguinte, o tempo todo estamos dependendo da opinião, das emoções, das convicções do outro para se, se sentir bem ou para se sentir validado. Então assim, quando uma pessoa é codependente ela espera ser elogiada, ela espera ser ajudada, ela espera o tempo todo ser compreendida, então assim ela fica toda hora esperando tudo de todo mundo e aí ela fica codependente, porque se ninguém está do lado dela ela fica o tempo todo esperando alguém percebê-la para receber um feedback, e eu te digo feedbacks tem que ser internos, não externos entendam isso? porque às vezes né, um feedback externo pode vir de uma projeção de alguém e aí a pessoa fala alguma coisa para você que é pesada se você comprar isso, acabou seu dia. Então, vamos entender o seguinte. Nada de codependência, porque codependência só faz com que você o tempo todo fique só procurando por validações externas. Chega disso, ok? Uma pessoa com baixa autoestima, ela escuta e deixa entrar. E fica pra ela como uma verdade absoluta. E aquilo fere profundamente ela. Então, observa por aí, pra gente encerrar esse vídeo, quanto de... Coisas externas, opiniões externas, situações, tudo que não é você, você tá deixando entrar. E aonde está você aí dentro de você que você tá largando, né, sem direção nenhuma? Você não se apropria de você, de quem você é. Você sabe quem você é. Você se banca. Eu sou tal, eu sou boa nisso, eu sei fazer isso. Eu tô com o Everton porque ele me ama e é comigo que ele quer estar. Não importa qual festa eu vou, pode estar lá só modelete. Dane-se, ele tá comigo. Né? Então eu preciso me apropriar, porque eu sei que não importa se eu tô com o Everton, se tô com o Joãozinho, se eu tô com o Manuelzinho, Eu estou bem comigo, é só o que importa. O resto vai ficando bem. Quando eu tô bem, tudo tá bem. Porque a gente vai fazendo ficar bem. Perfeito. E com isso a gente encerra aqui... Uma dica aí para quem quer trabalhar mais profundamente essas questões de autoestima, encare-se no espelho todos os dias e reconheça quais são as maiores qualidades que você tem. Já é um início e um indício também para você reconhecer as coisas que você tem de melhor aí dentro. tá Então, uma hora vai mais a fundo ainda e olha para os seus valores, suas virtudes, mas primeiro olha para quais são as qualidades mais... É, gostosas que você tem e vejo como um belo exercício para você começar a se reconhecer, tá bom? Passar isso todos os dias, pelo menos uma qualidade por dia todos os dias Perfeito, então se cuidem, beijo e até a próxima